Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso chunk então, gente. O que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um focinho de porco. Dois botões. Tá? Você pode usar outros botões, botões vermelho, preto, né? vou usar esses ali que eu não tenho. Esse molde aqui da faquinha vai pra vocês, tá? O que eu fiz aqui? Vocês colocam no isopor, vocês vão sublimar e daí colocar no isopor, tá? Vão sublimar no tecido, né? Na entretela, no tecido. E daí, vão colar no isopor, tá? Vou colocar um elástico aqui pra tá colocando na mãozinha, tá bom? Então, a faquinha é fácil de fazer. Aqui para peruca, eu tô usando pele alta, né? Vocês podem usar de outra cor. Quanto mais alta, melhor, tá? Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, tá? Ribana, tá? Vermelha, uma vez dobrada. Esse aqui. As alças, duas vezes, eu tô usando tricoline cl claro aqui, tá? Você pode tá usando jeans também, esse aqui eu usei o tricoline mais escuro, né? E malha em cima, tá? Aqui essas cordinhas, tá? É malha, você vai cortar e vai... Você vai cortar e vai esticar assim, pra ela ficar assim, tá? Então, vamos usar seis cordinhas, tá? Tá? Então, seis cordinhas de malha a gente vai usar, tá bom? A gente vai estar tá usando também, tá? Aqui pro forro eu vou usar malha. Então, frente, uma vez dobrado. Costas, duas vezes, tá? Aqui, parte da frente, parte de baixo, tá? Uma vez dobrado, tá? No tricoline azul. Aqui a mãozinha... Uma vez, duas vezes dobrado no branco. Aqui, a manguinha falsa, tá? Duas vezes no listrado, que também é malha, tá? Aqui, a parte de cima, costas, duas vezes, tá? Parte de cima, frente, uma vez dobrado. Parte de baixo, costas, duas vezes. Manga, duas vezes, tá? Tá? Aqui a gente vai fazer bolsinho, aqui a gente colocou, a gente fez o bolsinho bordado e colocou o bordado aqui, tá? Como eu sei que muitas não têm bordado, o bordado vai para vocês, tá? Quem tem um bordado ou quem tiver condição, quem tem um bordado e tiver condição, ou tiver condição de mandar bordar, manda bordar, tá? Se você não tem bordado e não tem condição de mandar bordar, a gente vai fazer o bolsinho que também vai um molde para você. Como eu disse, aqui a gente fez o bolso de bordado e colocou aqui o bordadinho. Vai para vocês também, tá bom? Então, bora lá fazer as nossas peças. A gente vai precisar de elástico, vamos precisar de cordão de elástico para pôr na peruca. E vamos precisar de elástico para pôr na peça. Também vamos usar manta acrílica, tá bom? Bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos começar com as peças pequenas... Nosso, nosso bolsinho aqui, que é duas vezes que você vai cortar... Vai fazer um pique e vamos virar o nosso bolsinho, ficou assim em reserva. Vamos pegar as nossas alças. Vamos virar as nossas alças, a nossa alça. Mesma coisa com a outra. Nossas alças prontas reserva. Vamos pegar as mãozinhas falsas e as manguinhas falsas. Vamos pegar aqui as nossas mãozinhas. as nossas mangas e fazer a bainha. Reserva. Vamos pegar aqui as costas. Vamos pegar as costas. Parte de cima e parte de baixo, tá? Vamos pregar um no outro aqui. Vamos passar uma costura aqui, um três pontos. Assim, mesma coisa com o outro. Agora, vamos pegar frente e frente. Assim. Essa parte do biquinho vai aqui no biquinho aqui em cima. Pegando aqui certinho, tá? Assim reserva, vamos montar o nosso forro. Vamos pegar essa parte das costas e agora a parte. Pegamos a frente e as costas. Nosso forro não tem cava da manguinha falsa? Tá? Aqui é o ombro, tem cava só embaixo, tá? Então, aqui é o ombro. Vamos fechar o ombro. Até aqui. Vamos fechar o outro ombro. Agora aqui a gente vai fechar até aqui embaixo, tá? Até aqui embaixo. Deixar aqui. E aqui. nosso forro tá pronto. Ficou assim nosso Reserva. Agora vamos pegar essa peça aqui, o nosso bolsinho. O pré a gente já fez. Agora a gente vai. Vamos colocar o nosso bolsinho aqui. não tem bordadeira, você tá fazendo bolsinha assim, porque você não tem bordadeira. Aí, você pode sublimar um nome aqui, ou desenhar, né, com tecido de... Ficou assim. Agora, vamos colocar o nosso as nossas alças. Colocar os botõezinhos aqui. Aqui, colocamos o botão. Vamos pegar agora as nossas partes das costas. Pegar os ombros aqui. Assim, agora vamos pegar as nossas manguinhas falsas, mesmo as manguinhas falsas tem frente e costa, tá? A parte mais alta é costa. Tá bom? Pegadas as manguinhas falsas, nós vamos unir aqui, ó. Costura, costura aqui, costura, costura aqui. E até aqui a gente vai vir costurando, tá, ó. Listrado com estrado, jeans com jeans, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, da mãozinha com a mãozinha. Vamos vir. Se você preferir, você pode vir aqui por baixo já, tá? Ó, coloca, costura. Estrado com estrado, vem aqui por baixo. E já vamos juntar. você tá, tá? Já vamos virar essa mãozinha aqui, assim. Aqui a gente já fecha também. Vamos pegar o elástico Vamos passar elástico aqui Elástico sempre no avesso, tá, gente? Passamos o elástico. Vamos escolher uma das mãos aqui, tá? Uma mão delas aqui e aqui, ó, no ombro, na costura do ombro, a gente vai fazer uma costura assim, ó, meia lua aqui, tá? Porque isso para que essa mãozinha aqui ela fique de pé, tá? Que vai ficar, vai ficar assim Ela vai ficar de pezinho Entenderam? Agora vamos pegar a mão da pica. E vamos colocar aqui dentro Eu posso falar dessa peça pra vocês É que eu demorei Pra fazer ela Eu gastei um monte de tecido Não ficava certo Não dava certo A mãozinha não ficava de pé não, não dava resultado Até quem me acompanha no Instagram Já viu que eu Tava penando pra fazer essa peça, né? Mas deu certo. A vantagem de vocês adquirirem os meus moldes é que o erro eu faço, eu, devo, eu erro, eu gasto tecido, eu faço. perco tempo fazendo, né? Para entregar para vocês o um molde perfeito, né? Para vocês, quando vocês adquirem, os meus moldes são perfeitos. assim. Vamos pegar a nossa ribana, que nós já ia esquecendo. Esquecendo da ribana, tá? Antes de você encher a mãozinha, você coloca a ribana. Ribana, você dá acabamento aqui no começo, tá? Antes de você fazer, de encher a mãozinha, você coloca a ribana e os as cordinhas, tá, gente? Pra não esquecer, nós já ia esquecendo. Ó, vamos passar a ribana aqui no meu pescoço, tá? Uma leve puxada. Então, como eu tava falando, a vantagem de vocês pegarem um os meus moldes aqui, o erro... Eu já errei por vocês, já errei, já já paguei pelos erros ali, já gastei tecido, já fiz coisas as coisas erradas, vocês vão pegar os moldes prontos já. Sem erro, né? Então essa é a vantagem. Então, aqui também no final você dá um acabamento na ribana, tá? Vamos colocar os nossos... Nós esquecemos os no... as nossas cordinhas, tá? Aqui, abaixo da ribana, tá? Um pouco abaixo da ribana, tá? pouco abaixo da ribana. no meio da, da costura aqui, da junção do jeans com o estrado você pode fazer, só colocar nesses dois lugares, né? Eu gosto de colocar mais um aqui, ó, tá? Aqui no meio. Aqui. Meio do azul aqui, tá? mesma coisa a gente vai fazer na outra parte, tá? Aqui, abaixo da ribana, aqui na junção do azul com o listrado. aqui no meio do azul. Aí. Tá assim. Agora, a gente vai pegar o nosso forro, tá? Vou colocar a ribana, colocar tudo pra dentro. Vamos pegar o nosso forro. Aqui. E aqui, ó. Ombro. O ombro com ombro. para pra dentro aqui. Ombro com ombro aqui. E vamos vir pregando tudo, tá? Vamos pregar toda ela aqui. Sempre seguindo as costuras. Ombro com ombro certinho tudo para dentro ribanos os cordão também tudo para dentro tá bora lá aqui Aqui também, Sim. ó, costura com costura aqui, costura com costura aqui. É só virar a nossa peça. Uma das cabas aqui a gente vira a peça toda que a gente virou. Agora a gente vai. espontar que as nossas a nossa peça toda para que pegar a manguinha, tá? Ó, vou passar aqui de baixo. <SILENCIO> Esse pontado aqui, a gente vai pegar aqui, colocar tudo para dentro aqui a nossa manta, tudo certinho. E aqui ó, colocamos tudo para dentro aqui a nossa a nossa manta, deixando tudo bonitinho aqui. E aqui, na nossa, na nossa manga aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Vou colocar tudo pra dentro certinho. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura aqui ao redor. Na costura da manga. A gente vai vir costurando Gira Vai girando Tá vendo? Mesma coisa, a gente vai fazer com outra, mesma coisa, tá? Ó, colocar tudo pra dentro ajeitar bem aqui, ajeitar bem aqui, tá ó, e ir costurando e passando a costura aqui. Ficou preso agora, as manguinhas, não sai mais a manta ali de dentro. Ó, tá preso. Agora, aqui, vamos finalizar a nossa peça. Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança... Aqui também. A costura de segurança a gente já passou aqui onde vai as nossas mangas. Agora, vamos fechar as nossas mangas aqui. Tá? Vamos fechar elas aqui. Pra gente tá pregando na nossa peça. Vamos pregar aqui as nossas mangas. costura aqui, tá? Então, como que você vai saber? Lado mais alto é costa sempre, pra baixo é frente. Então, aqui é as nossas costas, aqui é as nossas costas e aqui é as nossas frente, ó, ó, costa frente, costa frente. Então, essa vai aqui, tá? Costura, costura aqui embaixo, tá? E vamos pegar as nossas manguinhas aqui. Mesma coisa com o outro, tá? Então, aqui. Frente, costa. Frente, costa. Costura, costura aqui embaixo. E vamos pregar. Aqui, gente, ó. Agora, a gente vai, eu vou na overlock pra dar um acabamento aqui, tá? Você pode fazer uma costura francesa, pode, né? Ou passar um viés, cortar ali o excesso, passar um viés. Eu vou dar um acabamento aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Tô assim. A roupa tá pronta. Aí, se você tiver a bordadeira ou quiser mandar bordar, você pode fazer como essa que eu fiz baroque aqui, né? Não precisa fazer o burro, mas caso você não tenha bordadeira, você consegue fazer também, ó. Ok? Ficou assim. Agora vamos fazer a peruca. A peruca é fácil também. que vai passar uma costura aqui, né? Passar o overlock aqui e já dá uma limpeza aqui, tá? Já então, voltamos. Então, aqui, feita a limpeza por tudo, a gente vai dobrar para cima aqui, tá? E fazendo acabamento, ó. Dobrando a. Mesma coisa do outro lado aqui. e aqui também, tá? assim. E aqui a gente vai colocar o nosso cordão. E tá Correr Ficou assim a nossa peruca. Ok? Então tá aí, gente. É isso aí. Aqui nossa fantasia. Aqui a nossa peruca. Aí a fantasia do Chuck. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado e o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinha pet, bora fazer fantasia aí. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo, fique com Deus. Tchau!